Fala galera, beleza? Bruno Clash aqui, hoje com um vídeo diferente, um jogo diferente Isso mesmo, tá aqui embaixo, ó, Hero Cat Isso mesmo, Hero Cat GameFi é um jogo mais ou menos no estilo de Mobox, Pra quem conhece aí os jogos que atualmente pagam quando você joga ele Te dá um retorno pro jogar, então investe nele, ele vai te retornar uma grana Por você estar invertindo, investindo tempo e dinheiro nele, tá? Bom, primeira coisa que eu quero falar é que isso não é um, uma indicação de investimento, uma sugestão de investimento. É apenas o que eu estou vivendo neste jogo. E eu demorei bastante para trazer esse vídeo, porque eu queria entender mais do jogo. Saber como ele estava, jogar por mais tempo. E eu tô há muito tempo já jogando. E por isso eu quis trazer para vocês. Porque eu acho que agora é o melhor momento que você poderia ter para poder entrar no jogo. Este é o momento, porque os ganhos agora... É, também entram, também são muito fortes para quem está começando no jogo. Estão dando mais possibilidades para quem está começando no jogo a também estar em um ranking como os maiores jogadores estão e acabam ganhando muito mais por isso também. Além, é claro, de que se você investe um valor, é, você vai ter um retorno. Isso é claro e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas é isso, rapaziada. Ah, e você que tá aí querendo dar uma olhada, quer saber, ou já conhece o jogo e não sabia se entrava, quer entrar, utilize o código do canal Bruno Clash pra ajudar o canal também. É, o link tá aqui embaixo na descrição, você entra pelo código e ajuda o canal também aqui no... A Fazer mais vídeos e trazer mais novidades, mais jogos pra vocês nessa pegada também, pra você poder ganhar uma grana, tá bom? Dizem que dá um booster aí pra quem também entra, mas eu não sei. Então... Na dúvida eu entrei utilizando um código também na minha época. E caso você precise, o link tá aqui na descrição, tá bom? Bom, é isso. Falado isso, para esse recado, é o seguinte: o jogo é o Hero Cat, tá? Eu tô jogando, como eu falei pra vocês, há alguns meses, então tô aí tentando entender mais ou menos como funciona. E estou jogando aí, acho que agora fazem três. Vai fazer três vezes ainda que eu tô jogando. Então é, já tem uma ideia, mais ou menos como tá. E tô nos rankings também mundiais, então dá pra ter uma ideia investir bastante no, no jogo pra tempo e dinheiro pra poder conseguir estar dessa forma, tá bom? Bom, é o seguinte, todo mundo quer saber quanto você consegue com esse jogo, galera? Bom, é o seguinte, agora eu estou começando a tirar o retorno do, do que eu investi, porque eu resolvi sempre reinvestir os valores que eu tava ganhando mas eu, dá pra ter uma ideia mais ou menos como tá aqui pra vocês entenderem é, quanto é, eu teria ganho se eu tivesse pego todo o valor Ou quanto eu ganho agora Também vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que mudou o sistema de ranking Agora o ranking paga diário Então, ranking de aumento de nível de poder dos seus gatos O meu aqui, neste caso você vai ver que, que é... Ó, tá aqui, ó, peraí O ranking, o meu é 337 mil de ranking, meu, meu minha composição de gatos está nesse ranking, tá? Então eu ganho com base nisso, galera. É isso. Então, dá uma olhada aqui, ó. Estamos no ranking, você tem aí o quem subiu mais no dia de hoje, mais níveis no ranking. Então tem aqui o ranking, ele vai longe, galera, e todo mundo ganha. Eu estou no número 624, eu subi 7500 de, no ranking é, na, é, de pontos, né? Uh, neste meu, nessa minha conta E com isso eu tenho essa recompensa aqui embaixo Em gold em HCT Que é o que dá a grana tá? Esse aqui é o que dá a grana pra gente é, Também tem HCT Queima de HCT, então quanto eu gastei no dia Hoje eu gastei no dia 7.253 e por isso Eu estou sendo recompensado com isso daqui Que está embaixo também E também tem o do Arena Que é, é batalhando um X1 Contra adversários no mundo todo e você ganha um valor por isso se você tiver num ranking Eu tô número 19 do bronze, tá bom? Então é isso, eu tô ganhando dessa forma aí Todos esses rankings também tem o semanal E também em alguns casos tem o mensal Acho que o único que não tem mensal é o do Arena Ele é dia e semanal, tá bom? Então você ganha como diário e ganha também como semanal Por isso que eu falei pra vocês, então mesmo o jogador que tá entrando agora pode ficar no ranking, ele pode gastar bastante HCT, entrar no ranking diário e aí fazer frente no ranking semanal e talvez também no mensal, é isso. Bom, eu vou falar pra vocês o que eu tive de resultado. Vamos pra uma outra tela, que é a tela dos meus resultados, tá? Tudo que eu falar aqui pra vocês, eu vou mostrar que é real, eu vou mostrar o porquê que eu cheguei nesses números, tá bom? Então, em dois dias... Atualizou dia 4, dia 4 eu nem joguei quase, joguei muito pouco. Em dois dias, é, eu, no dia 4 eu, é, eu fiz uma torre, que é gastar... É, vou mostrar pra vocês até a torre, que eu gastei 2.500 mais ou menos para fazer uma torre na torre de Babel. Eu era aqui, era aqui ó, nível 42 mais ou menos. É, então eu gastei 2.500 e fiz uma torre. Você ganha de volta mais ou menos uns mil de, de HCT. Então você gasta... 2.500, você até ganha 2.000 de volta depois de fazer a torre, tá? Então, você já junta com o que você tem e faz mais uma vez a torre. No dia 4 eu só fiz um, optei por fazer um porque eu tava na dúvida se iria ser computado. Então, eu não investi tanto, fiz lá o básico, tá? Mas, nos dias seguintes eu investi, eu fiz torres, né? Então, eu vou mostrar pra vocês novamente, ó. No dia de ontem eu fiz três torres, tá ali, ó. Pra vocês darem uma olhada aqui, ó, tá aqui, ó. três torres foi o que eu fiz, tá aqui, e hoje eu fiz duas torres só, e já tô com esse resultado, tá bom? Bom, ontem eu gastei 7.658 HCT fazendo três torres e também alimentando os meus gatos. Hoje, até o momento, 7.253 de gasto fazendo duas torres e alimentando os gatos. É, eu fiz uma torre a menos e gastei quase a mesma coisa. Porque eu alimentei muitos gatos porque sobrou muito gold que veio de ontem e do que já tinha também que eu acabei usando hoje, tá bom? Então, eu gastei esses dois valores somados e minerei 8.510 ontem e 8.694 ontem. Eu vou mostrar pra vocês que isso aqui é real, tá aqui ó, na tela pra vocês, estamos aqui na tela de mineração e tá, já tá até mais ali o meu, meu ganho de hoje. Ó. Ontem eu, eu fiz 8.510 como estava marcado lá. E hoje, lá tá marcado na minha planilha, 8.694. Na verdade, já tá 8.711, porque eu tô gravando o vídeo e vai minerando ao mesmo tempo. Então tá, isso foi o que eu ganhei ontem e o que eu ganhei antes de ontem, né? Então tá aqui os dois valores, 16 mil, 17 mil entre ontem e hoje, tá bom? Tá aqui, isso de HCT que é o que vale. Quanto vale o HCT, Bruno? Hoje, vale 0.04 centavos de dólar. Então dá uns 20 centavos de reais aí. Por HCT, eu fiz 16, 17 mil HCT em ontem e hoje só nisso Por que eu falei só nisso? Porque além disso, nós temos o ranking, que é o que eu falei pra você que tá pagando E também tem o World Boss, que tá muito bom Então vamos dar uma olhada no ranking quanto eu ganhei ontem e hoje, tá bom? Ontem e hoje eu não ganhei ranking de força, porque o meu, a minha não tinha mudado ainda a atualização e eu nunca consegui fazer, né? ontem e antes de ontem eu não fiz melhorias nos gatos, deixei tudo pra fazer hoje, então amanhã provavelmente eu devo ganhar o, a, o valor de ranking de batalha aqui, tá bom? Que hoje tá dando 162 HCT aqui, tá bom? É, ontem, vamos lá, então ontem eu fiz aqui no ranking de queima, eu fiz 29 HCTs, tá na minha planilha, hoje... 258 HCTs. Quer ver como tá na planilha? 29 ontem, tá aqui. E 258 hoje, tá aqui. Ranking de queima de HCT. Eu ganhei aqui é, por, por estar no ranking esses valores, tá bom? Além disso, nós temos também o ranking do competitivo. Deixa eu mostrar para vocês também. Tá aqui. Opa, peraí, passou, agora foi. No ranking do competitivo, eu fiz ontem, eu fiquei em 35º do bronze... Tá vendo que uh, dia 4 não tinha? Não era dessa forma? Ontem eu fiquei no bronze, 35 ganhei 91 E hoje eu fiquei em 40 Porque ontem eu não joguei arena E fiquei em 80, com 83 é, HCTs, tá bom? Então vamos lá na planilha de novo pra você ver esses dois valores ó 91 ontem, 83 hoje, tá bom? World Boss Já falo outro detalhe também Mas World Boss agora, galera Vamos lá, vamos dar uma olhada então no World Boss, guardem esses números, 530, 794. Bora lá então pro World Boss pra vocês entenderem. Tá aqui ó, tudo que eu tô falando eu tô mostrando. Ontem no World Boss eu fiquei no no dourado, né no Gold, na Gold, na, no ranking Gold, eu fiquei em 32º e ganhei 531 é, HCT e 28 milhões de Gold. 531 HCT, muito bom. Hoje eu fui jogar e... Provavelmente muita gente de ontem pra hoje passou eu no nível de força E acabou ficando mais forte Eu caí pra prata Mas na prata foi melhor pra mim Porque eu tava na prata com um nível muito bom Então eu fiquei em 11º lugar E ganhei 794 HCT É muito HCT É um pouquinho mais de 1300 HCT em dois dias, cara É muita... Ó, tá aqui, vamos lá na tabela de novo 531 ontem, 794 hoje Esses dois valores também estão aqui tá então o que eu fiz eu coloquei o que eu gastei e somei tudo que eu ganhei no dia de de hoje de ontem e hoje então soma de ontem e hoje entre ontem e hoje eu, eu gastei tá aqui ó quinta tá aqui ó tá aqui embaixo aqui ó 14.911 de HCT e eu ganhei entre mineração e ranking 18.990 HCT Aqui, ó, as somas estão aqui então no dia de ontem eu fiquei no lucro de 1.500 HCT e hoje estou no lucro até agora né, porque está minerando ainda 2.576 HCT ou seja, somados esses dois dias eu tenho 4.079 HCT sobraram que sobraram na minha conta tá? já tinha uma sobra que eu tinha na conta antes então esses 4... ah não, e tem mais um detalhe calma que tem mais um detalhe porque eu vou mostrar pra vocês, ó. ó. Vou mostrar na conta agora pra vocês, porque eu, eu, tô, eu falei, eu tô sobrando 4.079 é, de HCT neste momento. Mas, você vê que na minha conta eu tenho mais, ó. Eu tenho 5.270. 5.303 agora, né? Mas, dá uma olhada por que que é essa diferença. Eu não estou contando nesse, nessa planilha minha que eu tô aqui com 4.079 sobrando, eu não contei porque eu não quero passar uma imagem é, um, um valor que... Eu, eu, você agora não pode contar. E eu também não posso contar porque é semanal. Por quê? Ontem e hoje eu ganhei. Não, hoje eu ganhei o valor de ranking semanal. Na queimada HCT foram 654 HCT pela semanal, tá ali, ó. Week. 654 HCT caiu hoje. Deve ter feito uma média e me pagaram isso. E hoje também recebi a média da semana no ranking de arena. 223. Então, vamos lá. Vamos anotar na planilha lá. Os 223. Tá aqui, ó. Seria aqui, né? 223 aqui, do RAN, da arena. 223. Mas, eu ganhei também muito aqui, ó. 654. No de HCT. Se você somar esse com mais esses dois, dá uma olhada. Eu vou somar aqui, ó. Olha aqui embaixo. 4000. Tá aqui embaixo, aqui embaixo. Lá embaixo. Aqui do lado, aqui do lado. 4000. 956 HCT sobrando. Quanto que eu tenho na conta? Vamos lá pra conta, vamos lá pra conta. 5.303. Qual é a diferença? 315 HCTs, que é o que tinha na conta, sobrado na conta, mais o que está farmando agora, está minerando agora neste momento que está rolando. Então, a conta está praticamente exata, exatíssima. Então tá ali no nível, tá certinho. Mas, como eu falei pra vocês, é, eu, não tá, eu não conto esses, esses ganhos semanais aqui Porque você que tá entrando agora não vai ter esse ganho semanal ainda Eu ganhei, tá? Então vamos desconsiderar esse ganho semanal Vamos contar só o que tem do ganho diário, que é o que vocês podem ganhar E o que eu posso afirmar que hoje eu estou ganhando, tá? Porque o semanal eu não sei Vamos lá então, então tá aqui, ó 4.079 HCT é o que eu fiz Tá, Brunão, quanto que dá isso daí por dia? Então vamos lá, vamos dividir por 2 tá então vamos fazer aqui ó é a ah, não vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte quanto dá isso aqui em dinheiro então 4.079 vezes 0.04 para saber quanto que isso daí esses 4.000 HCT que sobrou de lucro para mim daria em dólares tá aí ó 163 dólares que fiz em dois dias tá bom a ah, Bruno é por dia dá quanto então vamos dividir aqui para ter por dia dividido por dois 80 dólares, 81 dólares por dia. Isso é bastante, não é, Bruno? É, vamos ver então aqui, ó. 81 dólares vezes o valor do dólar, 5,6, que é o dólar de hoje. Ele dá aí 412 reais por dia de lucro pra você, se você sacar todo esse lucro. Saquei o lucro, 412 reais. Vamos ver é o seguinte, ó. Se eu simplesmente sacar sempre o lucro a partir de agora e não crescer... Tanto, né? Não, não crescer tanto Não vai ser bom, porque eu não vou ficar no ranking né? E o meu interesse é permanecer no ranking Então, é, eu poderia Pelo menos sacar metade E deixar metade Ok, você vai ver que dá pra fazer isso Porque o que acontece, ó 412 por dia, vezes 30 dias Esse aqui, vezes 30 dias, em um mês Você ganharia 12.383,84 Mais de mil reais por mês jogando Herocat. Ah, Bruno, mas se eu fizer isso de sacar tudo, eu caio fora do ranking. Eu não entro no ranking, eu tô fora do ranking. Então saca metade. Desses 4 mil HCTs, saca metade, saca metade e investe metade. No final das contas, você vai ter esse valor de 12 mil dividido por 2. Ainda vai ter um salário de 6 mil reais jogando Herocat, sacando metade do lucro. E reinvestindo metade do lucro Bacana, hein? Bacana Porque o que você vai deixar, por exemplo São 4.000 HCT que ficou de lucro Se você pegar metade dele, ó Dividido por dois, dá 2 Dá 2.039 2.039 Dá pra você fazer quase uma arena Que é uma torre Vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu botar lá de novo na tela Uma torre, tá aqui, ó Torre de Babel A minha, no meu nível 46 Ela custa 3.245, então pra mim Ela tá mais cara, mas lembra Que farmando, gastando Você vai ganhar no farm lá também Um valor que vai cobrir e você vai ter Sempre o valor pra fazer uma arena Tá, então se eu quiser ah, eu vou, vou deixar o valor de uma arena E vou sacar o restante, tudo bem Você vai reduzindo o seu ganho Mas você vai ganhar um, um valor muito legal Também ainda, porque por exemplo Vamos lá de novo pra planilha, se você falar Ah Bruno, mas é, eu vou sacar Só, met... eu vou reinvestir só metade, pode ser que o jogo me puna. Então tá, então esse aqui dividido por 3. Você fala, vou sacar 1300 HCT. Entendeu? Saca 1300 HCT e deixa os outros 1700 para você é, os outros 2700 para você reinvestir. Beleza, você vai pegar um terço do sal do valor ali. Então, esse aqui dividido por 3. Você vai ganhar R$ reais por mês. R$4.100 por mês, se você sacar um terço do que você ganhar de lucro, tá bom? É essa a ideia, é isso que eu quis dizer para você. Então, mesmo sacando um terço de lucro, você vai ter um valor muito maior do que muito salário hoje em dia. Então, se você conseguir entrar dessa forma, jogar desse jeito, investir tempo e na medida possível, de acordo com o que você pode, conseguir fazer, estar em, nos rankings diários, você vai ganhar um valor muito legal no meu caso, eu consigo hoje tirar, sem contar o bônus mensal e o bônus semanal, sem contar ele, com o que eu tenho hoje 12.300 reais se eu sacar os 4.000 que eu tenho na conta claro, se eu quiser eu posso reinvestir e tentar aumentar isso daí para lá na frente sacar mais, mas é uma escolha, tá? É uma escolha mas é muito bacana saber que o jogo tá indo muito bem e que hoje eu posso falar, pô Dá pra vocês entrarem, cara, dá pra vocês jogarem E por isso eu escolhi esse momento pra fazer o vídeo Porque acho que agora eu consigo falar um pouco melhor, explicar um pouco melhor E mostrar, como eu mostrei aqui, tudo que eu tô ganhando, tudo que eu tenho Então você pode tentar aí conseguir entrar é, de uma forma tranquila Hoje pra entrar você vai gastar 100 dólares no gato principal Que te dá acesso a esse jogo E depois você precisaria aí de no mínimo um herói e no mínimo um é, minerador aqui, então você precisaria de um mínimo para entrar 300 dólares, 300 dólares para entrar, tá é mais ou menos isso daí, é, o mínimo é 300 dólares, mas aí fica a seu critério, porque você vai ganhando dinheiro dentro do jogo, HCT dentro do jogo e vai comprando mais heróis com HCT, porque você pode comprar com é, dólar mais HCT, dólar mais, é, é, mais o que você faz de grana ali dentro, então... Tem a forma, tem como comprar só em dólar, sem dólares ou com, comprar também só em HCT. Hoje eu poderia comprar aí quase 11 bonecos novos, só com o que eu tenho ali parado de 5.300 HCT. É muita coisa. Então, fica aí pra vocês. E caso vocês prefiram, caso vocês queiram um vídeo eu explicando como entrar fazendo fazer uma conta do zero e comprar da melhor forma, eu posso fazer pra vocês também um vídeo explicando, tá bom? Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de Hero Cat, além, é claro, de nos remeter a um, um, ao jogo que a gente gosta tanto de jogar, principalmente aqui no canal, a gente sempre jogou, é... tá aqui, ó, pra vocês, o Hero Cat. Então é isso, mano, se você gostou, dá o like, deixa o seu like aí, esse é o jogo que tá me dando, pelo menos por enquanto, mais de 12 mil reais por mês. Um abraço a todo mundo, tamo junto, deixe seu comentário aqui, o que você quer? Quer que eu faça mais um vídeo explicando como faz uma conta do zero? É isso, comenta aí que eu trago pra vocês. Tamo junto, um abraço, Falou e fui!